vem para o coaching e entende que é uma equação, estado atual mais recursos é igual a estado desejado, o que, que nós estamos dizendo aqui? Ah, faltam recursos. Então, você está me dizendo, Sullivan, que os recursos é, sobretudo, a ponte para tirar o um indivíduo do estado atual e chegar no estado desejado? Exatamente. Então, recurso é como se fosse uma ponte que liga o estado atual ao estado desejado bacana. Isso basta você saber nesse primeiro momento? não porque eu preciso entender o que é recurso. Eu costumo dizer que existem palavras que são grávidas, que que eu quero dizer com isso? Tem palavras que ela tem um significado diferente para praticamente todas as pessoas. Vamos pensar o seguinte: se eu perguntar para todas essas milhões de pessoas que estão aqui nessa sala e perguntar o seguinte: olha o que significa recurso para você? Talvez você diga, dê uma definição de recurso, o outro dê uma outra definição de recurso e assim sucessivamente. Cada um vai dizer uma coisa específica sobre recurso. Então, o que eu quero te dizer? Ela é uma palavra grávida que a gente precisa desconstruir. Então, vamos entender recursos aqui. Basicamente, nós temos dois recursos. Que recursos são esses? São recursos internos ou recursos externos? Sullivan, eu não entendi. Explico. Presta atenção, você diz, pensa naquela meta que você pensou, está desejado, algo que você quer alcançar. Quando você pensou nessa meta, seja o carro, seja a casa, relacionamento, casamento, não importa qual, quando você pensou nessa meta, automaticamente, lembre-se do que eu disse, você assumiu que te faltam recursos. Quando você assumiu que te faltam recursos, pode faltar um desses dois ou pode faltar os dois. Então vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que você que está aí me assistindo, Pensou o seguinte, cara, um Estado desejado é que eu gostaria de ter 100 mil na conta. Essa é a minha meta, 100 mil. Aí um outro, um pouco mais ousado aí, e tá tudo bem, disse, ah, eu queria ter um milhão. Aí tem um outro mais ousado que disse, um milhão é dinheiro de cachaça, eu quero 10 milhões. Não tem problema, e o outro foi para 100. E alguém foi para 10 mil, não tem problema. Não importa, não importa a quantia. O que importa é que o estado desejado é dinheiro, ok? Quando a gente fala que o estado desejado é dinheiro, automaticamente você diz assim, olha, me faltam recursos. Que recurso te falta? Naturalmente falta um recurso externo. Que recurso externo é? Dinheiro. Dinheiro é um recurso externo. Ele não é um recurso interno. Ele é algo externo. Então, quando você diz, eu quero ter tanto em dinheiro, você está dizendo, me falta esse recurso externo, Ok. Mas talvez, e é isso que a gente vai descobrir ao longo do processo de coaching, te falte um recurso interno que é muito mais importante do que este recurso. Presta atenção nisso. Talvez te falte um recurso interno que seja muito mais importante do que a falta desse recurso externo. E sem esse recurso interno, jamais você consiga obter esse recurso externo. Vou te dar um exemplo. Talvez te falte um recurso interno que é disciplina. E por faltar disciplina, é por isso que você não consegue juntar dinheiro. Tem muita gente que ganha, ganha, ganha, ganha e não consegue guardar. E por que não consegue? Porque falta disciplina. Talvez te falte foco. E por você não ter foco, não ter esse recurso interno, você não consiga. Talvez te falte uma capacidade de planejamento financeiro. E por te faltar essa capacidade, esse recurso interno, você não consegue o recurso externo. O que, que eu quero te dizer? Quando a gente encontra alguém que veio para um processo de coaching, a gente precisa entender o cenário, saber onde ele quer chegar, onde ele está, onde ele quer chegar, estado atual estado desejado, e ali buscar descobrir quais são os recursos que estão faltando para que a gente consiga apoiá-lo a desenvolver os recursos internos necessários para que ele consiga obter os recursos externos. Então eu te convido neste momento para que você faça um mergulho e comece a refletir sobre quais são os recursos internos que te faltam, que te impedem de conseguir os recursos externos, que os dois juntos vão te aproximar do teu estado desejado. Então observa. Eu começo a desenvolver a minha disciplina, o meu foco, o meu planejamento em poupar. Quando eu começo a fazer isso, eu começo a obter mais dinheiro. Obtendo mais dinheiro, eu estou tendo mais recursos externos. Isso progredindo, eu chego aos 100 milhões, eu chego aos 10 milhões, eu chego a 1 milhão. Então, eu tenho a junção de recursos internos e externos.